Fala pessoal, hoje um vídeo bem curtinho aqui para vocês. Só para explicar a pedido de um inscrito aqui na Taverna, o Shanghai Kid. Ele pediu para explicar o que que é esse PACA0 ou o TAC0, TAC0. Como que funciona isso aqui, gente? Então vamos lá, pessoal. Isso aqui é uma fórmula do Advanced é Dungeons and Dragons, não é Dungeons and Dragons, as regras do Dungeons and Dragons é diferente, então o primeiro ponto é o seguinte, quanto menor esse valor aqui pessoal, melhor o seu personagem, vamos pegar como exemplo aqui o meu personagem, ele tem um PACA0 de 4, então como que a gente chega nesse número aqui? Primeira coisa eu vou mostrar para vocês aqui meu personagem já está no nível 8 então já é um personagem evoluindo o paca 0 aqui ele começa com base 20 normalmente como o meu personagem foi progredindo, existe uma tabela eu não vou entrar nesse detalhe e que esse valor base vai diminuindo ok e aí eu vou ter alguns modificadores de acordo aqui com a minha classe com as habilidades e com os equipamentos e vão reduzir o meu P.A.C.A. Eu esqueci de falar para você o que que significa tac zero, o P.A.C.A. eu esqueci, mas o tac 0 ele significa tentativa de acertar é, características zero ou é, resumindo, pessoal. É a tentativa, é o valor que você tem que tirar no dado para acertar uma determinada CA aqui. Gente, eu estava editando o um vídeo aqui e eu esqueci de comentar uma coisa importante. O valor aqui do seu TAC0 ou PACA0 é a mesma coisa do seguinte. Esse valor 4 quer dizer o seguinte, é o valo, é, se eu tirar Quatro ou mais no, no D20, eu acerto uma classe de armadura de zero. Se o cara tem aqui zero na classe de armadura, se eu tirar quatro ou mais, eu acerto, tá? Bora continuar o vídeo. A CA, no meu caso aqui, é menos vou, quatro. Eu vou detalhar agora aqui para vocês como que é feito o cálculo. Então, por exemplo, pessoal, vamos supor que eu estou atacando um, um inimigo que tenha uma CA igual a minha aqui de menos 4, certo? Então, a fórmula para você calcular é o seguinte. O, o TAC zero, certo? Menos o valor da CA do inimigo vai ser igual ao valor que você tem que tirar no dado para acertar aquele inimigo. Então, resumindo aqui, pessoal, 4 menos, menos 4, menos vezes menos, mais. Então, 4 mais 4, 8. Então, o valor que eu tenho que tirar no dado com o meu personagem para eu acertar um inimigo com uma CA de menos 4, vai ser 8. Então, todo o valor que eu tirar no dado, num D20, de 8 para cima... Eu acerto um personagem com a CA de menos 4 Vamos dar mais um exemplo aqui só a gente treinar Mago normalmente tem uma CA alta A CA do, dos magos aqui vai variar, gente Uns magos mais fortes ali, de, sem usar magia, tá? De 4 para 6 positivo Então olha só, olha para vocês verem, gente o meu personagem tem um, um, um, um paca, paca 0 aqui, o tac 0 de 4, menos, o valor do mago é, vamos por que seja 6, positivo, 4 menos 6, menos 2. Ou seja, gente, o meu personagem, desde que ele não tenha um erro crítico, que é tirar no dado o valor 1, um, qualquer outro valor que ele tirar no dado de dois para cima, ele acerta esse mago, então o mago está fudido, vai morrer rapidinho se, se eu conseguir chegar perto. Normalmente aqui no jogo, o Pau dos Gates não mostra qual que é a CA dos inimigos, né? então como é que eu calculo isso, dá para você fazer um cálculo estimado. Por exemplo pessoal, vamos supor que ó, você pode usar a forma mexendo nela e ela vai ficar o seguinte. A classe de armadura do inimigo ela vai ser igual ao TAC, o valor do seu TAC aqui, menos o valor que você tirou no dado que você conseguiu acertar ele. Então por exemplo, eu tirei lá no dado um valor de 15 e acertei aquele inimigo, então vai ser 4 menos 15, quer dizer que no mínimo a C desse cara, a classe de armadura dele, vai ser menos 11. Aí você faz uma nova jogada de ataque e tira, vamos supor, 8. E acerta o inimigo. Qual que é a fórmula? 4 menos o valor que eu tirei no dado 8. 4 menos 8, menos 4. Ou seja, esse cara, no mínimo, tem uma CA de menos 4, que seria igual ao do meu personagem. Então quanto menos o valor do dado você vai tirando ali e, e tendo um ataque de sucesso, quer dizer que a, a, a, a CA do inimigo está aumentando, quanto mais negativo aqui melhor, certo pessoal? E aqui também, quanto menor aqui melhor também para o seu personagem. Bom pessoal, eu espero que eu tenha conseguido tirar essa dúvida de vocês aqui, então é, deixe aqui nos comentários o que, que vocês acharam um vídeo bem rápido para tentar explicar um pouquinho aí Das regras do Advanced Dungeons and and Dragons Não se esqueçam galera, se não é inscrito, não conhece o canal Dá essa força, vamos valorizar o trabalho que é feito aqui Espero que vocês tenham gostado, até a próxima Tchau, tchau pessoal